cinco alimentos termogênicos para ajudar você a dar uma enxugada, definir, secar. Então presta atenção nesse vídeo, vai até o final porque vale a pena e eu vou deixar todas as informações deste nosso vídeo aqui lá no meu blog, vai na descrição do vídeo ou mesmo lá nos comentários. Mas lembrando, Todas essas informações não irão substituir a sua ida a um nutricionista ou um médico, tá bom? Fica bem claro isso. Vamos lá. Cinco alimentos termogênicos. Alimentos termogênicos são aqueles que aumentam o metabolismo e ajudam a queimar calorias. Então, esses alimentos eles vão aumentar o seu metabolismo e automaticamente queimar mais calorias. O primeiro da lista que eu utilizo sempre na minha alimentação são as pimentas. Isso mesmo. Se você não tem contraindicação, a pimenta ela é muito boa. Contém uma substância química chamada capsina, que aumenta a temperatura do corpo e ajuda a queimar calorias. Então, se você quer fazer aquela sua aula de espinha, aquela sua corrida, sua caminhada e quer aumentar a temperatura do seu corpo, utiliza a pimenta que você vai conseguir. Mas não, como é que eu vou utilizar a pimenta, professor? Eu tenho que pegar e virar a pimenta na boca? Não, você não vai virar a pimenta na boca. O que você vai fazer é na hora das suas refeições, seu almoço, enfim, as suas refeições que você faça e você tendo a liberação do seu nutricionista, você vai incluir a pimenta para te ajudar e isso daí já vai fazer com que o seu corpo aumente a temperatura e consequentemente queime é, calorias. O segundo, o segundo alimento que eu coloquei é uma bebida, que é o café, estimula muito, contém cafeína, um estimulante que aumenta a atividade metabólica e ajuda a queimar a gordura. Vê que a gente está sempre falando aí na questão metabólica. Então, o café, para quem gosta do café, mas olha só, não adianta nada você fazer aquele café, chá, chá, né? chá de café, encher de açúcar e achar que isso vai dar resultado. Não, não é assim que funciona. Você tem que tentar utilizar menos açúcar possível. Nós estamos falando aqui de calorias. Nós queremos cortar calorias. Então, se você conseguir beber o seu café sem açúcar, melhor. Ah, professor, mas tem que beber quantos copos? Não, aí você não, não tem essa questão de beber quantos copos. Você tem que entrar no site da Organização Mundial da Saúde e lá tem o que é recomendado. Por isso que eu falo que sempre procure o seu médico ou o seu nutricionista que ele vai entender as necessidades para passar para você. Terceiro. Gengibre. Gengibre. É, isso mesmo. Possui propriedades termogênicas e anti-inflamatórias. Então, se você faz aquela atividade física, fica com muitas dores, está sentindo umas inflamações, o gengibre ele vai combater. Além dele ser um termogênico, que, como eu falei anteriormente, aumenta a temperatura do corpo automaticamente queimando calorias, aquelas dores, aquelas inflamações do treinamento mais puxado, ele também vai combater. É usado como um remédio natural para ajudar a perder peso ajudar a perder peso não significa que o gengibre vai fazer você perder peso por si só ele ajuda ele auxilia para você perder peso tem que ter uma dieta tendo a dieta e você vai conseguir perder peso da melhor maneira possível vamos ao nosso quarto chá verde contém cafeína a cafeína é a mesma do café né catequinas também contém que aumenta o metabolismo e ajuda a queimar gordura. Então você tem o chá verde. Se você não gosta de café, você pode utilizar a chá verde. Ah, professor, eu posso usar os dois? Vai depender de você. O indicado é que você escolha aquele que você melhor se adapte, de acordo também com seu médico e seu nutricionista. O quinto, eu utilizo muito quando faço canjica aqui em casa, que é a canela, canela em pó, eu adoro, até mesmo para colocar canela, uma pitadinha de canela no café, fica uma delícia, gosto muito. Então vamos lá, canela. A canela é uma substância que ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e aumenta o metabolismo. Aquilo que eu falei para você, não adianta nada beber o café enchendo de açúcar, porque aí você vai estar com açúcar no sangue, não é legal, o legal seria você utilizar o café o mais natural possível. E aí, claro automaticamente, se você quiser dar umas pitadinhas de canela, eu gosto, eu utilizo um cafezinho com umas pitadinhas de canela, ainda vai ajudar muito no seu metabolismo, vai potencializar ainda mais. Se você gostou até agora dessa dica, então se inscreva no canal, vai lá embaixo na descrição desse vídeo, clica para você poder ter acesso ao meu blog. E também, se você quiser emagrecer ou ganho de massa magra, tem minha ficha de treinamento que sai a partir de 42,90 ao mês e você pode a partir, tá gente? Porque vai depender da bandeira do seu cartão. E você pode ter acesso a vários treinamentos, mais de 12 cardápios divididos pelo ano. Olha, é treinamento para o ano inteirinho que você vai conseguir ter resultados reais. Eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado pelo carinho. Não se esqueça, se inscreva e até nosso próximo encontro.